What's up guys? Eu pensei muito sobre eu devo fazer esse vídeo para vocês ou não. Mas no fim eu decidi que, que provavelmente tem, tem bastante pessoas que têm interesse nessas coisas que estão acontecendo aqui nos Estados Unidos. Desde a eleição da semana passada. Primeiro eu quero falar e explicar como funcionam as eleições aqui nos Estados Unidos. Não é que quem ganha mais votos necessariamente ganha a eleição. Hillary Clinton ganhou mais votos do que o Trump. Isso não é o que vale nas eleições. Cada estado vale pontos diferentes. Por exemplo, Colorado vale nove pontos, mas Califórnia vale mais do que 50. E como Donald Trump ganhou muitos mais estados do que Hillary? ele ganhou mais pontos, então ele é o próximo presidente aqui e quando vocês viram que ele ganhou por muito pontos um, como eu falei isso não significa que que a maioria das pessoas votaram nele a maioria das pessoas votaram em Hillary então eu acho que o sistema tá, tá quebrada. eu acho que isso é isso não faz sentido nenhum para mim e muitas Outros americanos acham isso também. Mas enfim, ele, ele ganhou por causa das do sistema de eleições. Independentemente uh, do que você acha sobre a política, para muitos americanos foi um dia muito triste. Eu nunca vi na minha vida pessoas tão bravas com as eleições. Já tem muitas pessoas fazendo protestos e ele ainda não assumiu. Assumiu. E eu, eu gostaria de, de falar sobre o clima aqui Porque como eu falei, com certeza tem pessoas que têm interesse nessas coisas Eu quero falar que as pessoas que não gostam dele, odeiam ele Mais do que normal, porque normalmente as pessoas são divididas aqui nos Estados Unidos Mas essa vez é diferente Essa vez é mais forte O ódio é mais real e vem dos dois lados. As pessoas que não gostam da Hillary também odeiam Hillary. Então o país é muito dividido e cheio de ódio. Então é bem triste ver meu país assim agora. Durante as eleições, ele falou um monte de coisas ruins sobre mulheres, sobre mexicanos, muçulmanos, etc. etc. E ele comete bullying. Então, é, é muito difícil para os minorias que, que moram aqui nos Estados Unidos porque ele falou para os muçulmanos que, que eles precisam sair do país e que nunca podem mais voltar. Se eu fosse um muçulmano eu também ficaria com medo. Eu, eu tô com medo porque, porque a Michelle não é daqui, eu, ela é imigrante, então eu não sei o que ele vai tentar fazer, então tem um monte de razões que as pessoas estão com medo e, e que tem esse ódio no país. E também ele se comportou diferente do que qualquer outra candidato estava tentando ser presidente. Ele não tem nenhum dia de experiência e eu acho que foi foi por causa disso que muitas pessoas votaram nele. Que eu acho que as pessoas estão cansadas em sempre ver a mesma coisa, as mesmas as mesmas pessoas. E agora eu tô eu realmente estou com medo de o que vai rolar no, no país. Já tá rolando protestos. É diferente essa vez porque normalmente depois das eleições se o candidato não ganha você fica triste por uma semana, duas semanas depois das, da, da eleição, mas normalmente o candidato fala coisas como ah eu vou eu vou ser presidente para todos vocês eu vou eu vou unir o país, mas como uma pessoa que falou tantas coisas ruins sobre sobre as minorias como ele pode unir o país agora um, então por isso eu fico com medo por isso eu acho as pessoas estão assustadas em o que o que vai rolar no, nos Estados Unidos eu também estou com medo que as pessoas no mundo inteiro, as pessoas no Brasil, as pessoas dos outros países vão achar que todos os americanos acham isso e pensam isso sobre políticos, sobre outras pessoas, sobre minorias isso não é verdade, mas, mas como ele falou essas coisas e agora ele ganhou as eleições ele vai pensar, ah todas as coisas que eu falei são ok os, os outros americanos acham isso não é verdade não é que ele é republicano e não é que, que eu não concordo com ele sobre as coisas do, de política é que eu acho ele não é uma boa pessoa eu acho que ele não é um bom representação dos estados unidos das pessoas dos meus amigos da minha família dos meus colegas ele não é um bom representação. Dessas pessoas e dos Estados Unidos que eu conheço Então por isso eu quis gravar esse vídeo Para vocês saberem que não é todos os americanos que pensam isso E que pensam como ele E é isso, espero que vocês aprenderam algo sobre sobre político aqui nos Estados Unidos Eu sei que é um é um assunto perigoso para, para fazer vídeo Mas eu acho que é, é meu canal e eu quis compartilhar minha experiência, minha visão do que está acontecendo aqui, então por isso eu compartilhei para vocês. Então espero que vocês tenham uma boa semana e tchau tchau!